Eu prometi pra vocês no vídeo passado Que eu ia postar o vídeo dos presentes que eu ganhei de aniversário Já está quase Natal e eu estou aqui postando os presentes de aniversário Mas tudo bem, né? Era pra eu ter postado esse vídeo antes Só que aconteceu? A cabeçuda aqui esqueceu a câmera na casa da mãe Aí a minha mãe só conseguiu me trazer esse final de semana Por isso que eu não consegui postar antes Mas vamos lá, né? Antes tarde do que nunca Bom, os primeiros presentes que eu vou mostrar são a caixa de bombom Eu ganhei duas caixas de bombom Olha só, que demais, né? Uma foi do meu pai e a outra foi da minha tia Margarete Sem palavras, né? Chocolate pra mim é tudo nessa vida, gente Ganhei esse cintinho da minha mãe Isso daqui é muito legal Porque eu posso usar como arquinho Como colar Ou como cinto Então eu amei esse negocinho aqui de lacinho Foi minha mãe que me deu Lindo, né, gente? Eu ganhei essa pulseira da, da Débora Meu, eu achei ela muito linda, velho Olha isso, já vi que biju Ela é cheia de pedrarias, olha que linda Eu já abri todos os presentes, tá, gente? Eu confesso que eu já abri tudo, eu já vi tudo Porque, meu... Fala sério, eu tive que esperar uma semana pra minha câmera chegar Então não deu pra eu abrir junto com vocês Mas eu vou mostrar mesmo assim Eu ganhei esses dois conjuntinhos da minha mãe De sutiã e calcinha Ó, da Daniela Moda Íntima Esse é branco E esse é meio beijinho, assim Eu tava precisando muito, muito, muito mesmo de sutiã e calcinha E aí, né, minha mãe, como é exagerado Ela comprou mais três pra mim Tem esse rosa aqui, ó Esse E esse daqui também que eu achei muito fofo Que é de coraçãozinho que coroazinha, né, lindo? Amei, também. Demais, demais, demais! Isso daqui eu ganhei da minha tia Rita. Caro Creme de mãos. Hum, vou passar agora. Pena que vocês não podem sentir o cheiro daí, gente. Porque o cheiro é maravilhoso. Amei demais! Isso daqui eu ganhei da minha avó. Ganhei dois panos de prato. Ó, que lindo. Pano de prato de frutinha. Eu estava sempre preciso de pano de prato, gente. Também vou, obrigada. Eu ganhei esse daqui, ó. No centro de mesa também, da minha avó. Olha que lindo. Não, sério, não é lindo, gente, olha. Vou botar na minha mesa já, agora eu posso botar. E o pior é que assim, como eu tinha que mostrar os presentes pra vocês, eu ainda tive que guardar tudo na, na caixinha. Tipo, não pude usar quase nada, sabe, gente? Muitas coisas eu já usei, né? porque eu sou dessas que eu uso tudo mesmo. Próximo, ganhei isso daqui também da minha tia. A minha tia, quando eu cheguei na casa da minha, da minha mãe, ela me botou doida, porque ela me dava um negocinho, né? Aí depois passava um tempinho, e ela me dava outro presente. Aí passava mais tempo e ela me dar outro presente. Caralho, tia, não vai parar não de me dar presente. <risos> tipo, ela me deu um picadinho, sabe? Mas eu adorei. Nossa, eu fiquei muito feliz. Minha tia é uma fofa. Tia, amo, tia. Beijo. Isso daqui eu ganhei da minha avó também. Minha avó linda que foi no meu aniversário. Fiquei tão feliz que minha avó foi no meu aniversário. Não esperava, gente. Eu vou de parte de pai. Ó, ela me deu essa toalhinha. Olha que linda. Tô até com dó de colocar no banheiro. Sério, isso daqui... Eu já vou falar pro Fernando. Fernando, essa toalha não é para você utilizar. Essa toalha é de enfeite, que eu não uso, tá? E o tecido dela é tão gostoso, eu não tô se cumprir com ele. Nossa, muito bom essa toalha. Isso daqui foi a sogra da minha mãe que me deu. E, meu, eu tô precisando de disso. Sério, gente, vocês não estão entendendo o quanto tá precisando. A Dina, né, a sogra da minha mãe, me deu isso daqui, ó. Da Avon. Que ela trabalha com a Avon. Olha. Super Shock Max. É um dos melhores da Avon, pelo menos eu acho que é um dos melhores da Avon. Ó, fantástico. Tá precisando super. E um duo de sombras, que eu amei também, a cor eu já estou usando já. Da Avon também, gente. Que eu venho com um aplicadorzinho. É um berinjela e um violeta. Olha que lindo. Obrigada, Dina, amei. Isso daqui é um presentes que a minha tia Margarete me deu, né? então ela me deu, Então ela me deu esse dadinho aqui, ó, pra apontar. Apontador, olha que lindo, esse dado, gente uma graça fala sério também ganhei da quem disse Berenice eu ganhei da Débora minha prima minha prima de terceiro grau não sei quando eu vi essa sacola aqui foi eu acredito, deve ser alguma coisa que eu gosto. Com certeza que tudo aqui em Disney inicia hoje. Ela me deu esse esmalte aqui, maravilhoso. Esse esmalte é o que eu já estou usando aqui, ó. Eu falo, gente, que eu uso tudo já. Eu quero, eu, eu sou daquelas que eu, eu já quero usar tudo, entendeu? Eu já quero colocar tudo, já quero fazer tudo. Eu sou assim. E veio com um batomzinho também, que eu também já estou usando. É esse daqui, ó. Na minha boca. viu 4031. Ó. Quem quer, quem quiser comprar 4031. Batom caloroso. Obrigada, Dé. Tá acabando já os presentes, gente. Tá acabando. Eu ganhei essa frasqueira aqui, linda, da minha tia Alessandra, da minha madrinha, do meu padrinho. Agora já ela está vazia, ó. <risos> Mas eu filmei pra vocês quando ela estava cheia, porque como eu falei, eu sou meio chocolatra, Então eu já acabei com todos os chocolates que me deram, entendeu? Então eu vou mostrar aí, ó. sair do ladinho, ó. Como que ela está e como que ela era. Obrigada, madrinha linda. Por favor. Vem aqui. Vem aqui, Julia. Vem aqui mostrar o que você tá plantando. Ó. Ó o que ela tá fazendo, gente. Pegando um produto de limpeza. Não, senhora. Não, senhora. Quem mandou? Você vai limpar a casa, por acaso? Você vai limpar a casa? Você vai limpar? Ganhei também. Muitas blusas. Minha mãe me deu essa blusa aqui, ó. Em breve vocês vão me ver com ela, com certeza Porque eu adorei essa blusa Ganhei! Esta blusa lisa aqui foi um dos presentes que a minha tia Margarete me deu também Essa daqui que eu já estou usando E essa verde Ó Fantástica também, né? Dessa marca aqui, ó, original Agora minha mãe de novo, né? Minha mãe me deu bastante coisa também Minha mãe me deu bastante coisa minha mãe me deu essa blusa aqui, ó, do... Como que é o nome desse bicho, gente? Gente, eu esqueci o nome desse bicho, que ele fica em cima da casa. Ah, esqueci, depois eu vejo qual que é o nome desse Quando eu lembrar, eu falo. Me deu essa blusa aqui, que eu já fui com ela no meu aniversário mesmo, ó. Porque ela é linda, pode ver que no meu aniversário eu estou com essa blusa aqui, ó. Cheio de frufruzinho aqui. E essa daqui também, foi minha mãe que me deu. Olha que linda. Essa blusa também, minha mãe me deu também. Essa blusa que eu gostei também, ela é bem fresquinha assim, nossa. Muito demais da Fashion Collection. Snoopy! Lembrei, agora lembrei, ó. Deu uma louca, mim. Essa blusa do Snoopy. É Snoopy o nome dele? Sei lá, se não é, vai ser. O meu chama Snoopy. Essa blusa chama Snoopy. Foi minha mãe que me deu também. Maravilhosa essa blusa, né? Minha mãe também me deu esse chinelinho da Minnie. Muito lindo. Ele tá meio sujo porque eu já usei também, gente <risos> O último presente Que a minha tia Margareth me deu Que meu <risos> incrível. Olha, ganhei esse tênis da Nike Olha que lindo, gente Fala sério, não né, minha cara? Esse tênis Olha aqui, minha cara É a minha cara esse tênis, gente Nem esse tênis, né? Quem gosta do estilo meio skatista, Que nem eu, eu só gosto de tênis de skatista. Adoro esse tênis, fala sério Bom, esse foi o último presente meu, né, que eu ganhei assim E teve algumas pessoas também que eu quero agradecer Que me deram um presente de outra forma Que foi o meu pai, a esposa do meu pai, Alessandra A minha avó, de parte de pai, minha avó Maria, meu avô, né Meu tio doutor, minha tia Pepeca, meu primo Rodrigo, minha tia Rita e a minha sogra e eu quero agradecer ao meu namorado também, né gente? Que eu amo demais, que tá sempre do meu lado pra tudo. Essas pessoas me deram um presente de uma outra forma, assim. E eu não tenho nem como agradecer todo o carinho que vocês tiveram por mim, sabe? Tanto as pessoas que me deram presente, quanto as pessoas que compareceram ao meu aniversário, tantas pessoas que não puderam ir, que me mandaram mensagem pelo Facebook, pelo Instagram, pelo meu vídeo mesmo do vlog do meu aniversário. Então, assim, eu quero agradecer a todas as pessoas que de alguma forma teve esse carinho por mim. Eu, muitas vezes, eu não consigo expressar a gratidão que eu tô sentindo naquele momento, entendeu? Mas, meu, eu sou muito grata por cada pessoa que, que está me ajudando nesse momento. E por toda a minha família, porque a minha família é, tipo, realmente... É uma família, entendeu? Eles estão com você não só na hora da festa, não só quando você tá bem de vida. A minha família ela está com você principalmente na, na hora que você mais está precisando. Então eu quero agradecer a todas as, as pessoas da minha família por tudo que vocês estão fazendo por mim. Muito obrigada mesmo. Eu amo vocês. De coração, eu amo todos vocês. Todos vocês são lindos. Se vocês gostaram, clique em gostei se inscrevam no canal e sigam a gente em todas as nossas redes sociais. Vocês já sabem, né? É tudo caseiro e masgueiro. Um grande beijo e até o próximo vídeo! Tchau!